Olá, eu sou a Lígia Costa, do Thank God Today, e sim, hoje é o um grande dia para você ter propósito, para você trabalhar com significado, sair da zona de conforto e liderar a sua carreira. Sabe aquele desespero que bate quando você percebe que aquilo que você faz não tem mais nada a ver com você mesmo? Você até pensa que escolheu a profissão errado, né? então esse vídeo é para você. Viver uma vida plena, com satisfação e com propósito, seja na nossa vida pessoal ou profissional, é uma meta e o um objetivo de muita gente, inclusive a minha. E muitas pessoas me perguntam, Lígia, mas você me ajuda a encontrar o meu propósito? Ou como é que eu faço né, para ter mais sentido na minha vida pessoal e profissional? E aí, antes de mais nada, eu quero te dizer e ser muito sincera que não é um caminho assim tão simples. E se você passou talvez 30, 40 ou até mesmo 50 anos sem nunca pensar sobre esse tema, não imagine e nem espere que você vai dormir, acordar e pum, e vai ter o seu propósito como uma, um passe de mágica ali na sua frente. Não. Respira e muita calma. Combinado? É possível sim, mas é um processo. Ter um trabalho com propósito não é como aprender uma habilidade única. Vai exigir de você mudanças internas e um entendimento mais claro sobre si mesmo. Uma dica, se você quer saber em detalhes sobre propósito, né, os conceitos, os movimentos que acontecem hoje em dia, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, eu montei um curso que se chama Propósito Equilibre Sua Vida Pessoal e Profissional, e está aqui o link onde você pode ter acesso a, aos, ao passo a passo desse, desse curso. E eu super recomendo, tá? É um valor super acessível, ele foi feito em parceria junto com a de escola, e lá você vai exatamente entender a minha visão e o conceito sobre o propósito e o passo a passo para você começar a ter um trabalho com mais significado e equilibrar a sua vida pessoal e profissional. Vai lá, acessa e faça parte. Mas, voltando aqui para o nosso vídeo, né para eu te dar dicas práticas para te ajudar nessa jornada que não é tão simples, mas é possível, eu queria que, primeiro, vamos lá, entenda que a busca por um trabalho com propósito exige uma predisposição ao autoconhecimento, tá? E nem todo mundo está acostumado a olhar para si próprio, ou talvez não esteja no momento e tá tudo bem. Segundo ponto, é importante que, assim, é um fato, né? Não tem fórmula mágica. Cada um de nós tem um propósito, tem os nossos interesses pessoais, os nossos fatores motivacionais, e aquilo que te traz felicidade e te gera satisfação é muito específico a você. E por isso, né, que é o terceiro ponto, o caminho vai ser sempre completamente individual, né, exclusivo de cada um. E aí você precisa respeitar, não julgar, né, entender que não tem certo nem errado, vai precisar encontrar a sua própria verdade, o seu equilíbrio e a sua satisfação, tá? Combinado? Então esses são os pré-requisitos para eu poder te dar aqui as seis dicas práticas para essa caminhada que você pretende aí seguir. Então a primeira delas é honestidade. E se você não é verdadeiro com os outros, e principalmente consigo próprio, como será que você vai encontrar algo que realmente te traga a realização? Ao praticar a honestidade com mais frequência, você vai aprender a separar aquilo que você deseja e acredita das expectativas que os outros têm sobre você. E essa divisão ela é super importante porque permite que você priorize aquilo que é bom para você, que você seja honesto consigo próprio e deixe de lado tudo que não agrega que talvez seja só a cobrança. A segunda dica, conheça os seus limites. E aí eu não tô te dizendo apenas para você conhecer seus limites físicos. Antes de buscar um trabalho com propósito, você precisa saber até onde você está disposto a chegar, até onde você pode ir. E aí é o seu limite, seja financeiro, emocional, o seu tempo disponível, o quanto você lida com o estresse, com o volume de trabalho, com a pressão, o que você sofre no dia a dia. E a partir do momento que você começa a descobrir quais são os seus limites né, relacionados a todos esses temas que eu mencionei aqui, você vai ter tentar sempre ficar dentro deles. A terceira dica é aprenda a escutar cada vez mais. E você pode começar a praticar isso com a sua família, com seus amigos, com seus colegas, com o pessoal que você trabalha. Escute aquilo que os outros têm a dizer, aquilo que os outros precisam, como os outros te enxergam. Observe sinais, esteja atento, seja sempre um bom ouvinte. Absorva as informações. A quarta dica é você descobrir e desenvolver aquilo que você gosta e no que você é bom. E comece analisando os seus hobbies, o que, que você faz nas suas horas vagas, depois passa para o seu trabalho atual, em quais aspectos dele você atua de uma forma que te agrada, o que é que você faz de forma natural, o que, que você é bom. E é importante você saber unir né, aquilo que você gosta, os seus talentos, as suas habilidades, porque é uma das das chaves para você encontrar o seu trabalho com mais propósito né? e priorizar as suas necessidades, mas também respeitar aquilo que o outro precisa é um dos pontos bastante importantes. Por isso, essa é a quinta dica, que é a gente poder praticar empatia todos os dias. E o que é isso? É você ter a habilidade de se colocar no lugar do outro você entender quais são as dores do outro, conseguir visualizar melhor que provavelmente aquilo que você faz, o seu negócio ele vai impactar uma outra pessoa. E essa prática da empatia, ela vai te ajudar a ter uma relação melhor, seja com seus funcionários, com seus colaboradores, com seus futuros clientes, com seus fornecedores, parceiros. Vale, vale a pena a gente começar a tentar né, e, e praticá-la. E a sexta e última dica, que é fundamental, é você aprender a valorizar cada vez mais a si mesmo. Muita gente tem problema de confiança, de autoestima, e isso nos bloqueia. Né? deixa a gente inseguro para tirar a nossa ideia da cabeça e colocá-la no papel. Simplesmente porque você talvez não acredite em si próprio como deveria. Então a minha dica aqui é que você aprenda a valorizar cada vez mais o seu trabalho, as suas ideias, o seu esforço e sinta-se merecedor daquilo que você já conquistou. Né? Você já tem muita caminhada e tem muito ainda por vir daqui para frente. E se você tem uma autenticidade que é só sua, você pode expressá-la de maneira maneira única. Ninguém vai fazer isso por você. Então não tenha medo, acredite em você, não espere aquilo que o outro possa te oferecer ou a aceitação do outro. Se você estiver entregando o seu melhor, com certeza vai ser autêntico, você vai estar tá se sentindo seguro e é o suficiente. Entenda o que é importante para você e não para o outro. Sua vida é o seu trabalho em tempo integral e a partir daí você tem que equilibrar todas as áreas dela para viver com longevidade e sustentabilidade. E a minha pergunta para você é a seguinte, qual dessas seis dicas que eu acabei de dividir você acredita que você precisa praticar mais para poder viver com muito mais propósito? Responda aqui para mim, aqui no, nos comentários desse nosso vídeo. E se você quiser entrar em ação a partir de agora e ter um trabalho com muito mais propósito, montar um planejamento estruturado, garanta a sua vaga aqui no Business Academy, que eu vou poder te ajudar com isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal e muito obrigada por estar aqui e querer ser a melhor pessoa que você pode ser. Isso já é o suficiente.